E aí galera, beleza? Aqui fala o Brank, bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez estou trazendo aqui um unboxing, um na verdade dois E dois novos aparelhos para o canal Nós tá começando pelo microfone Que é um condensador, o RLA500 da marca Arcano Então vamos tá estar puxando aqui Beleza, aqui temos um adaptador P20 tem é aqueles que você pode encaixar em amplificadores de som Por exemplo, esse aqui ó. Só um minuto Você tá, pode tá, estar tá colocando aqui E colocando o microfone Ou até mesmo em qualquer outro, outro que tiver Beleza Aqui eu tiro isso aqui Aqui está o um microfone de 5 metros Aqui onde você pendura ele deixa um pouco mais claro E aqui vem a espuminha Que você tá, pode estar tá colocando aqui E a pilha para você poder usar no adaptador Beleza Vou deixar aqui do lado Agora o fone, o headphone, não é headset Headset é quando você tem um fone com o um microfone embutido Vou tá deitando ele aqui Leitando tá essa parte Aqui temos uma Uma mini bolsa, acho que pra carregar ele Temos o um manual E aqui enfim o fone Bom, aparentemente ele tem umas espumas muito confortável, ele é bem flexível elas são de meio que um pano, não sei dizer que material é esse. Mas ela não é aquele couro diferente lá. Temos a entrada dele P20. Mas tirando aqui ele fica P2. Que era pra ter vindo um adaptador, mas não estou achando. Então eu vou estar fazendo os testes e já já eu volto. Voltando aqui rapidinho, era só desencaixar essa parte aqui. Considerar a entrada P2. Voltei galera agora para testar o microfone, né? Para ver a qualidade de áudio. Essa é a qualidade dele. Eu não coloquei efeito nenhum do jeito que eu coloquei a entrada P2. Eu estou usando. Aqui é o headset. O headset não, o headphone. O que o volume que eu estou usando deixei na metade, mas não tão alto. Isso aqui é o microfone, eu coloquei a supressão de ruído, só para não ficar aquele somzinho chato Aqui tem... Formação de feixe... Cancelamento de eco acústico, mas eu deixei só a supressão de ruído para, no caso, fazer algum barulhinho, não tem interrupções Então, eu vou estar deixando o link na descrição do headphone e do microfone, caso alguém queira comprar E é só isso mesmo, se comente embaixo o que você achou do microfone o áudio não tem como saber, mas eu fiz os testes, ele tem essa um round de 7.1, e é muito bom. Então eu recomendo, é, custo-benefício, tipo, ele não é, tão, não é tão caro, o microfone é 40, e o, o headphone é 100 e alguma coisa. Eu vou estar deixando tudo na descrição. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, favorite, compartilhe e se inscreva no canal. Falou e até a próxima!